Bem-vindos ao Budagnerd! Galera, hoje vamos conferir aqui o game Amnesia Rebirth. Lembrando que a gente tá no mês de Halloween, então a gente tá trazendo vários games de terror. Nesse mês aqui, o game acabou de sair, o quê? Faz uns 5 minutos agora. E, obviamente, a gente quer trazer pro canal e, obviamente, que vai ser a Gabi jogando hoje, né, galera? Partiu, então, Bora né? começar o game, então, galera? Então, ó, apaguem as luzes aí, vamos nessa! Vamos nessa! Bora lá, novo jogo, então. Vamos ver o que, que o game vai nos apresentar. E o medinho, todo mundo <risos> já vestiu a calça marrom? É, cara. Eu tô animado aqui, o game é em primeira pessoa, então eu quero ver a Gabi mergulhando. Ó, oh, nas... não joga esse, <risos> gol, esse jogo apenas para vencer, mergulhe no mundo e na história. É isso aí, cara. Com medo das corações, <risos> so, das cordas, são seus inimigos. Quem aí tá comigo e gosta de ver a Gabi sofrendo aqui no canal, levanta o dedo aí. <risos> cara, é demais, cara. Quem acompanha as lives do canal sabe que game de terror tem que ser com a Gabi, né, cara? Ai, eu discordo disso. Ainda mais num mês intenso de terror, né? Mas... <risos> Vamos lá, ah, né, cara? Mas nessa hora minha voz não tem muito poder. Tá, cara. Vamos ver hum. o que, Sim, que o game não. vai nos apresentar, ó. Expedição de mineração na Argélia. Unable to show the world your face eu já gostei do começo né and time uh... is a thief it has stolen your memories the agony has faded so tem every precious moment of joy Caraca, so que vai azedar tanto the <risos> and there's nothing left of the person you used to be but you try you try to remember how to smile you try to remember how to love. E um dia você out seu lugar hiding e volta into mundo. A gente and até then... esquece que é um game de terror, né? É. Você faz o que você precisa para parada de, de amnésia, de não lembrar, enfim. bonita ilustração, né? Pô. Uhum. Ah, aí, ó. Oh, Ai, que bonita. Gostei essa transição. What was mm. uh, avião I Pretending it's not there won't make it go away. Uh. Salim. It's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, Salim. Salim. yes, I know. Salim. It's hard though. You know, your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to <laughs> see. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone help <laughs> É, <laughs> <laughs> <It's macaquinho. laughs> <laughs> I didn't Alex, <Yeah>. Começou. <laughs> <laughs> Caraca, imagina uma situação dessa. É, ah, acho que vai dar ruim, o que é aquilo lá, velho? Uma torre, uma coisa, né? Tá louco, a Turbina pegando fogo, ui! Caraca, começou terrivelmente. E o cara ainda falou, né, cara? O cara não é medo, hein? Hum, todo mundo morreu, fim do jogo. Tô brincando. Nada, vai ter muita coisa pela Tô frente. A louca aqui que passe logo, pô. Mas Agora tá recém que é? começando. Fica fria, e já vai começar. Hum, fica fria, fica Gels. Ui, o que é isso? Não, não, on. Foi. Ele deve entender. Ele deve entender. Ele deve entender. Ele deve entender. Ele deve entender. Ele deve Pô, que terrível, né? Imagina que terrível. Tá numa pele, na pele dela. Não vai. Que isso no braço dela? Oi. Calma! Resiste, resiste, Não é? Gabi! Que isso? Ah, quero que ela esteja. tá apertando. <risos> ah, tá. Ó. Oh. Tá. Vai, Gabi! Ah, pronto, né? Rasteja, pô. Vai, louco! Tá, sobreviveu, ó. Vai pegar a garrafa? Ah, interagi, ó. Ah, já tome isso aí, meu benzinho. Vamos ficar bem. Tem um negócio meio nela aí, ó. Tem é tipo um veneno. I have Lord. It will help, but you must try to keep calm, or it will get worse. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. You understand me, Hum, então ela já tava medicada, ó. Já é o que ela tem, isso é quando eu via desde criança, né? Porque quando ela era pequena ali, tinha aquela função que tem que se lembrar, tem que se lembrar, não sei o quê. Bah, querida. Eu conto ou tu conta, Alô? Pois é, o acidente foi real, né? Ela que tá achando que é da oh, cabeça tá dela, Ah, tá brilhando pô. aqui, ó. Hum, tem ali um texto, ó. Hum. Eu tenho que me lembrar, ela vai morrer, ó. É, ó. Uhum. Encontre Salim. My... Oi, oi! O ah! que que houve? É Ai, Lu, de um no vestido de alguém! <risos> que horror! <risos> Ui. Nossa Doutora. Vamos tentar usar né, o, alguma coisa aqui. Ah o rádio, ao rádio. Tenta interagir aí, ó. Ui! Uh. Nice. Tá agora? Ah, ela escuta, mas acho que não consegue responder, talvez. Tenta mexer as manivelas aí, ó. Até a Gabi achar a manivela o homem já vai desistir, pô. <risos> Calma! por favor, Gabi, responde o botão. é essa? <risos> Eu acho que não vai funcionar não, pô. Olha o botão, Não, ah. bot... Dá não, velho Aí aí. Papel. Ó. Hum, aeroporto Mission Blanche, avião Cassandra, propriedade da Sterling Shipping. Identificador chamado Cassandra, horário e data do voo 13 de março de 1937. A gente tá nos anos 30, ó. Rota do voo, que é isso, francês via em sala a Argélia. É, então... Deu e o medo pra... de que eu perdi a, a oportunidade de falar com o doutor? É, será que dá pra falar, Gabi, perder Ah, a... sei lá. Eu imaginei que ele ia desistir uma hora, cara. Tá, tá no, é o plano de voo, a gente não bora, chegou. Bora, bora. Onde é que tem uma abertura? Vê se tem uma porta aí. Aqui, o banheiro. Opa, o que, que é isso aqui? Ó, oh, dá pra girar o objeto. <risos> Meu Deus, cara. Tá, pera, como é que Gira? Enfim, tá. né, ele tá possuído o Ah, olha aí, olha aí. Tem que achar a maçaneta. Né? Ah, deve ter que achar a maçaneta aí, ó. Tá. Ah. Meio que quebrou, né? Ah, abre o inventário, ó. É a maçaneta da porta da cabine. Aí. Aí dá pra girar agora? Vamos ver, boa, assim. boa, Gabi Opa, tem que fazer mais esforço. Ai, Ai cara hum? Ah, vai ter bicho aqui, né Ah, vê se tem alguma coisa útil aí na, Nos nos, aqui, né? nos itens aí ó. As malas Eu oh. lembro ah, ela tá, tá lembrando alguma coisa, ó. Ui, ui, ui, ui. O que é ui? O que foi? Esse barulho? É um barulho meio de bicho, gosmento, né? Ó, é oh, ela tá lembrando, ela, ela vivenciou o acidente. Ela não sabe bem o que aconteceu, né? Tá. Não, acho que é isso, então. Tá, tem algum caminho pra, pra onde tu vai? Ali aparentemente. Ó, ficar diretamente sob o sol é uma má ideia. Fique nas sombras. Aí, por aqui tem sombra? Dá uma olhada em volta aí. Não, acho que tem que seguir pelo caminho ali, ó. Caraca, a Gabi, se tu tá na Argélia, tá no meio Leon, do Saara, velho. Ah, vai na sombra ali só pra dar. Meu Deus, cara, vai tem algum desmaiar. vai cara, que eu vou desmaiar aqui nesse <risos> sol da argélia, né? Tá. Tem uma mala aí, ó. Já vê se não tem um ah, baú. ó. know. doc As cavernas, ó. Ela tá lembrando então tem uma parada de caverna, a gente tem que ir achar algum lugar aí. O que, que é isso? Que isso, Gabi? Tem... Como é que gira o treco? Ah, é no, dire... no botão de direção não era... não era no botão de direção que girava? Ó, oh, esse aqui é o R, tá? Tá, o, o... o outro, o outro não. direcional não gira não? Não Então não dá Então larga isso sair, pô <risos> Dá pra botar no inventário não, né? E esses aí? Não Ó. Oh. Ah, sim, ó, tipo, tu, tu tu tu tu tu tu. Tá. Tem nada dentro, né? Sei lá. Não parece ter, né? Ei, o velho enferrujado isso aí. Não, mano, não tá girando nos botões que ele mandou. Ih, <risos> Eita, Tá, não tem nada aí, ó. Não, sei o que tô tá fazendo errado. <risos> Tá aí. o então, que tá fazendo errado, agora batendo o negócio. Tá, não, vamos seguir, vamos tentar. Ó, tá. tem uns rastros, ó, uns rastros. Meus mesmos. Não, okay. não, mas tem uns riscos, é, né, de ah, arrastar tem. o baú, talvez. É. Tá. E eu sigo pra cá? Eu acho que por aí, por aí. Tá. Eles falaram umas cavernas, né, ó. Tem meio caminho por aí, né. É. Ah, ó, LT pra correr. É, eu tô segurando já LT, ó. É, cara, mas ela tá no calor, né? Não sei nem se é uma ideia muito boa Ah, era pra ter né, água naqueles cantinhos né? lá, não era? Jesus, fazendo tudo errado! Vou morrer em 10 minutos! Olha o barulho Salim. de novo! a sombra! Eu vou ir pela sombra aqui Concorda? Não, vai indo pela sombra, pela sombra Não é ele tinha dito pra porque... não sou Ai, é ai, bom ai. se ela tivesse água, essas coisas assim, né? Não Comida. sei, que eu deixei água pra trás naquele cantinho lá? <risos> é, tô... Meu Deus, e o medo de ter deixado pra trás um pote de água? Ó, aí tem umas montanhas, ó. Tá, tá com tá cara vendo? de ser por aí a caverninha que ela tá falando. É. Não tem uma abertura ali? Olha lá elas correndo. Tá com cara de ter, né? É, a sombra. Não. A sombra. Vai seguindo por aí, ó. É, vamos tentar achar um abrigo, alguma coisa assim, é. né? Caraca, deve ter... Ui, começou esse barulho de novo, deve ser algum bicho, Loh. Certezíssima que é um bicho. Ali, ali, ali, ali, ali à esquerda, esquerda, esquerda. Aí, ó. O que? Eu é a enxergando. caverna ali, é a entrada ali. Ah, né? achei que era um bicho no chão. Aqui tem mais, ó. Oh, thank God. Olha ah! isso aí, um bicho ali de baixo cara. Tá, o que eu faço com isso aqui, Hum. <risos> Eu quero tomar água, água! Água! Água! Não dá, é tá vazio, pô. E ali não tem mais coisa? Ai, o bicho. Ai, ali. não vai aí, não, vai aí, não. Eu quero pegar ele. ele. Não, não vai não, vai morrer, pô. Ai, eu quero mexer Mas aqui. Mas nem a pau que eu ia nesse canto com esse escorpião aí, pô. Ó, tem um. Dearest Susan, dearest Elfie, as histórias oh. não fazem esse lugar justiça. É inegável. Você nunca viu ninguém tão busy como o oh. market em Algiers. It smells. Tá, a Gabi Caramba. não viu tudo, pô. Tá, as tá, anotações ficam agora no inventário, né? Tá. Ai, eu tô encucada com esses trecos aqui, ó. Tô encucada com isso aqui. <risos> Deu que isso aí, pô. Na torneirinha não sai água. Ah, olha aí o buraco. Ah, não, acho que, não, acho que era pedra um tecido. Dá pra entrar aí? Ah, aqui, acho que em pé deve dar. Não dá? Tá aperta um botão aí, não é? Que botão, deixa eu ver. Ué? Meu Deus, cara. Não. que não? Será que tem que dar a volta? Não, pô. O que, que, que é isso atrás de ti, pô? Ah, que, o quê? É, eu... você já tava aí? Sei lá, cara. Não tava, não! Gente, não tava. Acho que não tava, não. <risos> tem que voltar o vídeo pra ver se isso aí já tava. aí. Ai, pô. vou ter que assistir depois. Não, pô. Que horror. Tá, vai. tem até trair acho. Óbvio que não tinha. Tem dois que é da não, morte. Eu acho que tinha, É o Bruxa de Blair que veio eu, me pegar. Eu acho que tinha. Não, vai por ali, pô. Acho que tem como entrar, cara. Não, tem que entrar, dar cara. volta. Eu acho que tem que estar à volta. Não, pô. Tem que ter o... Um... Não hora pra Deus, entrar ali, pô. Meu Deus, essas cruzes não tinha. Ui, acho que vai ficar arrepiada. Não dá pra entrar. Tem que estar pelo outro lado, ó. Não dá, cara. Não é claro possível. Claro que não. Velho. <risos> esse é doido! Deixa eu sair daqui! Não, pô! Não, te dá a volta, é lá. Foi por aí que tu veio? Não. Não? Não. Aqui é caminho novo. É caminho novo esse aí? Não sei, porque tem pegada ali. <risos> Acho que não é caminho, Pensando não, bem, pô, né? volta lá, Gabi, volta lá, Certeza. Pô, Gabi. Tá. A Gabi se perdeu com certeza, cara. Ai, eu tô com medo daqueles pau na porta. Olha aí, velho. É o caminho que já tava, cara. Tá, vamos lá. Não, vê se não tem alguma coisa nos itens ali. Não é possível que a Gabi... Não tem uma porta pra Gabi ter que abrir tem a porta, Tem uma caixa pô. aqui. Uma pedra. Está é bom, tá. não As pessoas aqui. Então, com O que? Não Estamos ferrados aí. O que, que tem aí? Não tem nada. Tem é água, que... tem... Eu acho que tem que botar embaixo daquilo ali, não? Será? Pra botar água? É que a Gabi põe o negócio, velho. Tá, meu filho, vamos. Eu acho que não é assim não, pô. Não é assim não, pô. Ah, tem que, deve ter que botar aqui. Não, pô, larga isso aí, Gabi. Ai, Pera, ó, oh, calma. Tá com cara que não tem isso aí, tá tudo enferrujado, pô. Não tem nada aí dentro. Não tem, né? Tá com cara de ser vazio. Não, sério. Tá. Será que tem que agachar? Não, pô, deve ter que entrar aí, cara. Tenta apertar aí é o botão. Tá... Não. Ah, não, tu tá apertando um botão que contém um símbolo de fósforo ali. Acho que a nossa câmera tá bem na frente aqui, ó. Ah, que... ah, tem que. Ah, será que tem que achar um fósforo? Espera. Ó. Oh. Que isso? Tem nada aí dentro também, não, né? Não. não então jogar fora! Vê aí se tem nessa caixa aí, ó. Calma. Ó, tinha uma coisa embaixo, ó. O que que é isso aí, ó? Rachel Holt, domadora de pessoas, chefe. Viajando de aeroporto de Croydon, um sopro de ar fresco. Tenho que agradecer a C por sugeri-la no controle de tudo, muito melhor do que eu. Preciso dar a ela um pouco de tempo para se acostumar com o cenário local. Mas um começo muito promissor. Com sorte, ela pode se tornar parte... Permanente das viagens futuras Aí, ó É, aqui só aparece a tampa mesmo É isso aí que já olhou, né? É É que não dá para pegar, não E ah. é de baixo não dá para mexer Hum... Caramba, mas eles falavam nessa caverna aí. É, mandou entrar na caverna. É, pô. O que, que é isso, ó? Não, é ó, o símbolo de porto, ó. Tu aperta os botões aí não, não entra? Não. Ai, entra sim! Era só apertar o RT! Ai, ai, ai, né? Such tiny perfect fingers. <risos> Hello. <risos> Ah, bebezinho não. Ah, cara, isso eu acho que é o load, né? Uns fragmentos de memória, né? É tipo um Dela, espelho, né? meio ah. Uma parada meio portal, sei lá É, cara, isso já é uma parte que já me deixa um pouco aflito, né? Essa <risos> função um da... Não? De ela ter as memórias fragmentadas e tal, né? Uhum. Bora Terrível, né? Eu não consegui lembrar das paradas Tá. Ah, pronto, né? Deixa eu só olhar em volta. Deu tá. uma conquista alcançada aqui, amnésia. Tudo bem, eu posso lidar. Vamos lá, Tá, tem uma luz de fora aí dentro. Salim! Oh, Ó, aqui tem provisões. Velhas, gostei. Eu... Eu estou desculpa eu tenho Eu tenho Deu ruim pro Salim, hein? Pois é, aparentemente... Quando eu vi ela... Agora me veio uma, uma, uma ideia na cabeça. Eu posso estar viajando. Será que, tipo assim, ó, uh, isso do acidente aconteceu há muito tempo atrás? Eles vieram aqui, acamparam aqui, ela nessa loucura de amnésia, se ela matou todo mundo e agora ela tipo, foi parar <risos> no avião de novo, do tipo, oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Ai, é, acontecendo cara, que é estranho novo. que ela tá tendo lembrança de algo que aconteceu em que ela é, tava presente, né? Sim. É estranho ela tá lá no avião, né? Não é. sei, né? Vamos descobrir. Mas já fiquei instigado, né? Cara, a Gabi, ela manuseia muito brutalmente as coisas, velho. Né? Ah! Volta, garrafinha! <risos> Pega isso aí, pô. Pega okay. aí. Não, <risos> calma. Tá tá vazio isso aí, pô. Se tinha alguma coisa já caiu tudo. Tá. <risos> Caralho. Tá. Isso is é Ah, em Paris, ó. Eu trouxe isso aqui. Ah, não. Salim Hanachi Tassi Trianon. Agosto de 33, Onde né? Eu... Eu tinha algo... ...to dizer para você. A speech, something poetic, but... You don't need to fofo. That hum. that really? Apaixonado, really? né? Stop worrying. I've in love with you, you idiot. Uh -huh. um. you are my heart, <laughs> I said no poetry. <risos> <risos> hum. Meu Deus, cara, como o, o, o Como assedou da... a situação, <risos> né? O amor da vida dela tá todo amarrado, amordaçado. Oh, tá, parei. Uh, tá, aqui não tem nada de útil, acredito eu. É, e... mas, mas o tem, fumo um... Ah, tem um fogo É, não dá pra saber se tu mesmo fez isso aí há pouco, né? Uhum. Se ela tem amnésia. É bom continuar. Caverna dentro aí, ó. Tem algumas coisas escritas. Era um mapa, ó. Plateau da Ó. Tipo o Planalto da, da Argélia, não é? Ali é pra onde que eles foram. E aí, ó. James Henry, líder do Espírito Ah, tem a equipe toda, né? Salin, guia. É, ó, mas eles estavam por aí, ó. Corda, três rifles. Considerar nove aqui a dez pessoas. Eles podiam salvar, eu acho, né? Água pra dois dias, comida pra um dia, transmissor de rádio portátil. Aí o inventário, todo. Tudo que eles tinham, né? Tá. O que é aquele negócio vermelho ali? É um lápis, não é? Onde? Ali perto do mapa ali. Vermelho? Aí, ó. Ah, olha aqui. Uhum. É dá pra guardar isso, não. não, né? Meu Deus, cara A Gabi vai descobrir que tem um botão de guardar Muito mais pra frente <risos> no jogo Ah, não, ele guarda automático ó. Ele guarda automático Tá, Y, fósforo um vinhozinho, né? Por que não? O que, que é isso aí? Nas... Meu Deus, cara A Gabi, ela jogou <risos> rolando os negócios Desenhista de engenharia Viajando de Le Bourget. Ele é o papel dela? Esse é o papel dela, será que não? É, ó tá se, tá eu não sei mesmo como lidar com isso. Com certeza o trabalho em campo vai ajudá-la. Essa não é uma viagem difícil, já passamos por outras muito piores. Mas o ano passado foi um inferno para ela. A ligação de Paris, ela parecia tão abalada. Acho que tudo que eu posso fazer é cuidar dela, tentar mantê-la ocupada. Preciso dizer ao Malik e a Rachel para fazerem o mesmo. Ela também tem o Salim aqui, o que vai ajudar eu espero mesmo que isso seja o que ela precisa, que possa começar a consertar as coisas para ela, para os dois. Hey, I promise lugar. I am Salim Hanachi. I crashed with the crew of the Cassandra on March 3rd, 1937. Mm -hmm. I oh, yeah. and others were injured. We stayed while the rest of the crew went for help. Mm -hmm. My companions are dead now. and the radio is broken. I cannot wait alone. There is some sort of creature here. I my criatura live as best I can. They followed the path through the mountain. I will leave tá, então ele não sabe onde a Tassi Ele não esperou E ele foi deixando sinais, ó, Gabi Ah, dá pra ligar o fósforo da tem montanha, né? é Se eu, tipo, guardar Ah, mas tem ah, que eu usar perdi. Caraca, eu perdi. Gabi, ó para iluminar áreas escuras e para acender tochas, né? Ah, vou guardar. Ó. Ah, não pode se mexer demais com fósforo, Gabi. Olha ó lá. Ó. Tá, só tem um caminho. Olha só, Gabi. Ele foi montanha adentro deixando sinais. A gente tem que descobrir qual o trajeto que ele fez, né? Celina! Ui! Ah, ela fez um. Que chegou a arrepiar a minha espinha hum. aqui Ai, Lolo Ai, tu viu que tem uma criatura aí em algum lugar, Ai, né Gabi aqui. Tá, volta ali, volta Trampou? ali É, não, aí desmoronou Tem alguma coisa, aí, ó aqui. Hum. Ai, Aí, do lado, do lado, do lado Volta, volta, volta, tem coisa ali, ó Ai. Aí, tu passou de novo, pô He said he'd leave a trail. Aí, ó eu esperava ver o Esperandio no mercado, mas ele não tem que Tazi Ah, eu acho que tipo, eu ele foi dengue. rasgando uns pedaços de coisa e deixando aí no caminho, né? Ah, é melhor acender aqui. Ah, não mexe muito, ó. Ah, é o fósforo queimando, pô. Vamos ver que se. Ah, não, tá. Ixi, mas é infindável? Ai, Eu acho que não. Pera pô. aí. Eu gastei um de 10. Ai, cara. Aqui não tem como. Aí, a tocha. Aí, aí. Boa. Ah. Olha ele. Ui, o bicho. que é isso? É, <risos> Uma aranha, sei lá. Os caras velhos. Aí, ó. Ai, cara. Então, e aí? Acabaram os fósforos. Hum. Meu Deus, Gabi, e aí? Não dá pra pegar alguma pedaço de pau pra queimar nesse e botar nesse? Deve ter. Hum. Deve ter uma tocha em algum lugar ah, aí, será que sacanagem, não? sacanagem, meu. Não tem alguma coisa que tu consiga usar como tocha? Olha pra cá, não dá pra enxergar. Ai, nada. cara, tá tudo escuro. Tá, mas tu está, ac... é Tá acesa lá de trás, ó. Tu não consegue na lá de trás? Na é de trás? É. Aqui ó, tá bem escuro, mas consegue ver uma luzinha de fundo ó. Deve ter um lugar aí que tu peça pegar uma tocha ó. Aí ó, tem um graveto aí ó. Tem como pegar isso aí? Não. Caraca, ia ser bom com uma tocha. Não. Já era, vambora. Meu Deus, lá vai <risos> seca, né, galera? Calma, é a esquerda aí, é pô. Ai, cara Bom Não tem, não oh, tem Que barulho horrível Ficar no escuro sem uma fonte de luz aumentará seu medo Tá, mas o que que, que que eu faço? Aí, aí, a tocha, a tocha Aí, ó Pega! Ele não, ele não tá deixando eu... Espera! até <risos> me enervei. Quero TRT nisso aí, pô. Mas é o que eu tô apertando, ó. Ai, tu... Caraca. Eu teria que ligar, tá vendo? Espera, ó. Ai, velho. Ah, Fósforo, ah, pô. Calma. Tá, vai na tocha tá. primeiro, né? A Não, arrebunia. ali. É... Não, volta ali, volta ali, volta ali. Onde? A tocha aí do chão, pô. Eu não posso pegar. Eu tenho que ir lá acender. Eu tenho que ir lá acender. Olha ó. Use o fósforo para acender lampiões. Primeiro equipe o com Y. Depois interaja com o lampião. Ah, então tem que ser lá. Uh, Ai, gente. Meu Deus, cara. A Gabi gostou de correr no, no escuro. Não, acho que é pra trás, hein? <risos> à direita, Gabi. Aí, pô. Aceite okay. sair no chão, ó. Ele não deixa, é isso que eu tô te falando, ele não deixa eu pegar. Não deixa? Não, ele tá mandando eu acender o Ah, eu acende eu aquele do, da esquerda aí, então. E aqui? Aí, pô. Aí. Agora acho que tu consegue pegar, né? Vamos ver. Não. Esse aí do chão não consegue pegar? Não. Deixa eu até me agachar aqui. Não. Caraca, velho, como é não. que tu consegue pegar isso aí? Tá, então vamos avançar, pô. Tá, pra cá? Nossa. Caraca, velho. Ah, não tem jeito. Aí, aí. Meu Deus, cara, que horror. e O da... que, que é isso? Não dá pra pegar também isso aí, é tipo uma vela. <risos> ah, cara, que terror. <risos> Ah, A pra pular. Tá. Ah, que lugar horrível. Nossa. Ui! Ai, ela tá ficando pirada, eu tenho que voltar. Espera, pô. Ó, oh, calma, calma, neném. Não, é, Ai, oh. caraca, velho. Tá, vai lá, pô. Ela vai ficar louca? Sabe porque não tem o que fazer? Olha aí. Ai, velho, tá aumentando a insanidade dela, Vai, Vai na luz aí, ó. Não hum, acabou o fósforo. Só vai, acabou. só vai, só vai. Aí cara, ela tá ficando doidaça. Oi. Calma. Oh, I feel so much here. Mãe de Deus, ouça meu pedido. Ai, detesta essas coisas, meio, Vuduzeira, aí. Detesto. Ó, vê o que tem aí no. Ai, fósforo, meu Deus, Gabi dois. Ah, mas olha a Michornia. <risos> Dois dão fósforo, Dois, dão né? dois Que eu vou pegar esse cesto e vou jogar longe Tá, olha só, não pode pegar uma vela aí Você Já tá acesa igual, pô Não Opa Não, dá só pra apagar Meu Deus, a Gabi tá apagando o negócio, Gabi Meu Deus, <risos> cara Ah, tem que acender Vai indo, cara... vai indo. Meu Deus, ela. <risos> Gente, eu andei em círculos, né? Num, é, andou em círculo e ela andou bruscamente, cara. E ela apagou a, a, o fósforo. É o teu último fósforo. Ai caralho isso, veio. Caralho! Meu Deus, eu tô com muito medo! Ai. Ah tá! Aí tem um, um bilhete aí, ó, o Salim passou aí, ó uh! Tá, uns pedaços aleatórios do, do diário dele, né? Cara Ai, tem um... Quer ver que eu vou cair? Cara, é muito escuro Gabi, tu tá enlouquecendo, ó. Tá, pra cá não é. Não é não, não é não. Gente... Tá. Ah! Ah, que susto! <risos> Ai, que susto! Eu tenho um susto contigo! Caraca, velho! Meu Deus! Caraca, Meu Vai, Deus. resiste, resiste, pô. Eu sabia a Gabi pulando no penhasco, cara. Oi? Ai, que susto. Eu tomei um cagaço que eu não vi que era o penhasco ali. Meu Deus, cara. Ela tá enlouquecendo, Gabi. Ah, vai. Ele salvou, Ah, ela tá começando a ter visões perturbadoras. Caraca, eu acho que ficou um tempo demais no escuro, pô. Gente! Caraca, Gabi! Caraca, eu tô chocada! Não pode ficar muito no escuro, velho. Sensacional, Meu hein, Gabi? Meu Deus! Cara, gostei demais aqui, pô. <risos> Ah, ela tá pirando fogo. Hum. Ah, ela já tá em outro lugar agora. O Já tá meio alucinando uhum. também um pouco, né? Vou pra cá? Não, pra cá que deve vir daqui? É, veio daí. Segui por aí, ó. Puts. E agora? Hum. Não, é, né? por é por aí? Vai por aí? aqui que dá pra Mas... subir, ó. Mas aí acho que veio daí, é Aí ah, eu vim daqui, então tem é. que descer aqui. Um pouquinho... FUL PERDIDA, né? Não <risos> é nada de novo, né, galera? Hum. <risos> Ah, pra se agachar Caraca, o jogo tá ensinando coisa A gente tá no tutorial e já morreu umas duas vezes oh. é, Ó É, tipo uma bússola, né Medalhão, ó Olha lá, tu viu que tem umas pedras voando ali, ó O jogo tá indicando que é pra ir por aí, mas Não tem como passar, né? Consegue interagir ou é só um indicador mesmo? É, tá apertando que os botões não. Ó, tá. oh, mas por que, que tá ficando verde? Ó, oh, quando põe aqui pro meio? Ou nada bem? É, ele tá apontando pra ali, pra, pra entrada mesmo. Tem alguma outra passagem aí dando a volta? tenho Ai. Ui É tipo um portal ali, ó Vambora, né? Vai. Vai, aí? vai! vai, vai, E quando é que eu vou guardar isso aqui? <risos> vai embora Ai, ela pra guardar uh, yeah. Eu acho que fechou a tava a chorar. sei que I know. I know it makes sense everything he said, but, but it's such stupid fucking bullshit. Listen. I know Celine, and I know you. I know what you're capable of. He'll make it, and you'll get back to him even if all hell stands in your way. cara e essas lembranças que ela tava tendo aí Muito misturado né o que que rolou exatamente nesse lugar aí o que que ela tá lembrando né hum? chegou em outro lugar aí ela vai encontrar o Salim hum. nesse contexto Taca. essa música parece tão terrível <risos> Como este bebê tá ouvindo essa música, tipo, parece algo muito inocente, mas no contexto amnesia rebirth é tipo <risos> algo muito horrível. Tá, cara, ele continua na caverna. Bem que podia ter a saída dessa caverna aí, né? Conquista alcançada, a seguidora. Quero tirar a bússola. Ela não tá indicando nada. Eu quero mesmo. Someone's been here. Hello? Hum... Anyone? Para de gritar, mulher. Tá, esse power não é nada. E aí, será que dá pra subir aqui de alguma forma? Tenta pular aí. Ui, Ai, peraí. tem um negócio aí, ó, do lado, ó. Oh. Ai, cara, isso aí vai abrir o portal. So não, né? Acho que deve ter um outro caminho aí. Hum. Olha isso hum. Despeito aí, né? Pra cima, talvez? Não Não É, ele dá a entender que é por ali mesmo Onde estava indo, né? Tem como passar aí? Nem pulando, nem apertando RT Com o amuleto não dá, né? Não tá com o amuleto Ele indica pra frente né? hum. É, olha, ele indica hum. o Barulho meio de bicho, né? Ah, ele volta ao normal, ó. Ah. Vamos causar, então. Tá. E se tu tirou a muleta aí, aí dentro? Ele não fecha nada, né? Não, só se eu sair. Ah, isso aqui. Que estranho, vamos ver. Tem nada pra coletar aí dentro? Tem que ter alguma coisa. É, pô, aí embaixo. Isso aí, não, né? Não. Não, estranho. É, tem tipo uma passagem, né? Mas é muito estreita. É muito estreita e cheio de coisa ali. E lá por cima, por aquela área das tochas que viu lá não, fora. É. Aí ele fecha, né? É, ele fecha. Tem um caminho aí. Aí, esquerda. Tipo... Atrás de ti. Por aí onde tu vem. Onde tu diz? Por essa areia aí, não. dá pra ir por aí? Por aqui? Dá. Tá. Aí, ó. Ó. Ah. Caraca, ela caiu, pô. Uou! Jacks é foi parar, pô. Ah, será que do outro lado? Não. Pode ser, né? Ai, Gabi, lá vai agarrar pro escuro de novo, velho. Tá me lembrando, sabe qual, esse jogo aqui? Tem que se agachar. Hein? O Agony, que é de ficar no ambiente Ai, horroroso. cara, que era horrível, pô. Não tem nada a ver visualmente. É a é. sensação que tá me lembrando. Tá e aí, local. direita ou esquerda? Boa sorte na escolha Ih, brusilhada, gente Direito hum. é sempre melhor Alguém falou isso aí em live esses dias <risos> Eu guardei, eu sou canhota Deveria escolher a esquerda, mas né Ah, cara, vai na só Não deu, né? Não <risos> Não deu uia, uia, uia. Aqui? Aí, Aqui. aí Não, mas tem que ter alguma parada, né Deus, cara, que aflição Lá no corredor tinha uma parada ali. Volta ali, esquerda, hein. Isso Olha aí. a música. Aí, ó. Tipo Ficando aí, ó. Esquerda, horror esquerda. horrorosa. Aí, ó. Uma fenda. Ah, não ia achar nunca se não fosse o... <risos> o que lugar é esse, cara? Deve tava no deserto, numa montanha dentro Não, do deserto, pô. muito louco. Meu Deus, cara. E aí? Ah, por aí tem um caminho, ó. Ai, olha essa música. E aí? Nem se sair por aí não, hein? Não, a gente tem que voltar, deve ser pra cá. Putz, e agora? Não, é penhasco. Acho que volta lá, deve ter alguma maneira de passar aí por cima, não tem? Vai ter que ter né? Ai, cara... <risos> Ai. <risos> Ai, Gabi! Vai! <risos> Ai, Gabi! Vai! <risos> aí não tem como voltar, galera. Não tem. Ai, não, não, não vai não. Espera, olha pro lado. Pra... Direita, direita. Espera aí, vou tirar minha bússola. Ai, não tem nada. Na hora que a bússola deveria fazer alguma coisa, ela não faz nada. Hum, cara, não tem uma passagem aí. Não, né? Ai, cara. Aí, aí, ah! ó. Vai! Vai! isso que sair, pô. Eu... Ai, ele, pronto, agora ah, tu tá, pode passar. Né? Ai, <risos> meu Deus, cara. Ai. Que ruim, né? Aí, esse aí também, ó. Não, esqueci que tem que abaixar. Oi, oh, agora? Não dá? Olha pro lado aí, vê se tem uma abertura. Caraca, Caraca que medo. lugar horrível, velho. Pera. Que estranho, não dá pra mexer não. Ah, ah não é aí, essa aí, ó. Eita, eita. Subi? Não, não, pai, não, vai, vai. segue por aí, segue por aí. Eu não quero eu seguir aqui. Tá. nesse penhasco? É, tô só vendo aquela estátua ali, pô. Bah! Até acelerar! Minha brancelha... Está flutando de novo. Ó. Ah, tá apontando para aí. Atrás de ti. Aí, ó. Ah! Ah! Caraca, tô mesmo com a Gabi, velho. Virou um Tomb Raider agora. <risos> Vai, Gabi, vai, Gabi. Ah, pronto. <risos> Ui, passos? Ah, eu não quero mais se morrer de medo, olha esse lugar. Vai, Gabi, vai, Gabi. Ah, Lolo. Olha aí, olha aí, tem alguém aí, ó. Estou derrotado, não há como voltar, não há para onde ir. Eu tentei encontrar um portal, mas não existe nenhum. Eu triangulei os pontos mais fracos com os cálculos de leve. Mas não posso abrir uma fenda, pois não tem um medalhão do viajante, ó. Eu não dei ouvidos ao aviso de Brennenburg. Mas que outra escolha eu tinha? A sombra sentiu o orbe. Eu tive que arriscar tudo e atravessar o portal. Não há água, nem qualquer outro meio de subsistência. Não vou viver muito tempo. Se você é leitor, viajante, seja qual for o mundo de onde veio, se você compreender, eu souber o bastante... Para falar com aqueles do mundo humano chamado Terra, diga-lhes isto. Eu fui o primeiro a solucionar os mistérios dos construtores do portão. Fui o primeiro ser humano a atravessar as barreiras entre os mundos. Eu, professor Thurston Aloysius Herbert, tá de Cambridge, cara Inglaterra. Caraca, tá com uma cara de uma tá viagem doida. cara né? de uma viagem louca. Pontos fracos, mas sem medalhão, ó. Caraca, será que é real isso aí? Não, é tudo da mente dela, fonte da cabeça dela. <risos> fonte minha mente. É aqui? Eu acho que é embaixo do negócio ali, não é não? não Caraca, onde a Gabi lá. se enfiou, cara. Eu nunca quer entrar nesse não, negócio não. aí. Aí, Sim, ó, não é por aí, ó? Deus, cara, o maluco ficou aí. Eu acho que anos nesse cantinho aí. Acho que não, aqui era só pra... Será tá que é alguma coisa aqui? Não, tem não, vamos embora, vamos embora. Lá em cima? Lá em cima? Não. Caraca, a H vai ser o um novo professor aí de Cambridge, vai ficar nesse cantinho aí. Sai tá aí, aí, pra cá? Não, acho que atrás, não é? Esse portal aí já passei. Pera aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Pra cá? Ó, o negócio iluminado, ó, apontando pra direita, ó. Aí, aí, ó. Aqui o amuleto tá apontando para onde? A esquerda. Aí, ó. Aí, ó. o negócio já tá pitando, ó. Para de ficar louco. Não, mano. não, ele atrás mesmo. É nesse cantinho aí, não é? Oi? Ah, mas tem que continuar descendo, eu acho. É. E o medo de ser um novo penhasco? Meu Deus, tá muito escuro, velho Aí, ó, aí, ó Sai aí Vai indo, vai indo, vai us tá usando o feito... um amuleto hein. Aí de vez em quando dá uns raios, né? Não, ficou tudo escuro agora. Ó. Quando vira aqui pro make, ele fica bem louco, né? É, mas é atrás de ti, ó. É atrás de ti. Olha aí, olha aí. Esquerda. Meu Deus, cara, tem que olhar o ponteiro dele, ó. Aí, aí, aí. Ali, né? Aí, aí, ó. Ai, caraca, Jô Vai o medo, o medo Ó oh assim? hum, hum. uh. uh! <risos> oh, Fazer menos barulho Notada por quê Olha para os lados. Olha para os lados. Notada por quem? Aí, ó, sobe essa rampa aí. Aqui, né? Ai, cara. Não. é por ali mesmo? Na esquerda, né? Ele, ele, ele, ele, ele, ele, que ele, ele, ele, ele, que é isso? Vai, indo, Gabi, vai indo. O Que, ah, ele tá congelado. que, que é isso, vai É tipo ele, ele, Cara horrível, velho. O que, que a gente tá fazendo nesse jogo, galera? Olha Aí. Ali. Será que é pra cá? Acho que é por lá, hein? onde tem a luz, não é? Onde tem a luz também, acho. É, ah, vamos ficando por aí, né, velho Cara, muito, muito <risos> da hora esse game Muito, muito legal, legal, cara Ó, galera, gostei demais A ideia de trazer aqui o inicinho do game Era justamente pra galera conferir aí Um pouquinho do Amnesia Rebirth Espero que vocês tenham curtido E se vocês quiserem ver mais conteúdo desse game Comentem aí pra gente saber o que vocês acharam do jogo aí Pra saber se a gente volta a trazer aí o Amnesia aqui no canal Galera, valeu demais aí a companhia de vocês aí nesse vídeo e até a próxima!